The Fat. Do jeito que está escrito em tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. Essa expressão significa, gente, conversar fiado. Sabe quando você fica batendo papo com seus amigos, sem assunto nenhum, sem objetivo nenhum? É uma conversa fiada? Então, ela é usada com essa ideia para representar essa expressão em português. A aplicação numa frase. We sat na bar most of the evening just chewing the fat.